Eu mesma tirei a fibromialgia. É engraçado que você fala assim, não é uma cura, você não gosta que fala cura. Mas é o okay, que então? Porque eu não tô mais sentindo nada da fibromialgia. O que que aconteceu então? <risos> Bom dia, professor. Bom dia, bom dia. colegas. Bom dia. O que, que eu posso te ajudar, É um lei? prazer. É um prazer falar com o senhor. Precisava muito falar mesmo. Ontem a minha internet estava oscilando muito. Não deu para eu assistir tudo. Uhum. Ficou saindo tá do ar. Mas hoje, que bom que o senhor me chamou. Uhum. Eu estou com um paciente... É uma paciente idosa, eu até já sei, mais ou menos, o que você vai me dizer, mas eu precisava ouvir para eu ter muita segurança. Ótimo. É uma pessoa idosa, ela tem vários problemas e agora ela está de luto. Então, eu queria muito ajudar ela, porque é uma pessoa que eu tenho muito amor e respeito. Uhum. É... Ela tem vários problemas, inclusive é, depressão. Eu até tinha anotado, fiz o, o iceberg dela ontem para eu falar com o senhor. Na hora que o senhor ia me chamar, minha internet caiu. É, ela, tem, ela tem depressão, ela tem má circulação, usa anticoagulante. É, ela está com Alzheimer. É, tem problema de pressão alta. Tem quatro próteses. Com certeza a coluna dela dói muitíssimo. E aí, professor? Posso continuar falando? Eu Pode eu continuar. Eu tô notando. Você está notando, né? É, que notando bacana. Também, professor, e atenção, professor. Muito professor, obrigada. Eu estou anotando porque o professor não tem bola de cristal, né? então eu preciso estudar o cliente para poder formar uma ideia. E... Por isso que eu estou aqui te perguntando, também não tem bola de cristal. Eu imagino. eu imagino que eu não posso fazer nada por ela, mas é tão triste, queria muito ajudá-la, ela está precisando muito de ajuda. E hum. aí, ó, ela tomou anticoagulante e quando ela vai. Ah, ela teve duas tromboses. É né? mais essa também. Por isso que eu acho que eu não, não poderia pôr a mão nelas de jeito nenhum sem falar com você. Estou uhum. ah, certa. Tá, tá, tá indo por um bom caminho, tá sendo bem precavida, é por aí mesmo, né? Você então, professor... Aí, então, quantos anos ela tem? Ela tem 76, 78 por aí. Ela mora sozinha? Agora sim, né, professor? Porque o esposo acabou de falecer. Era aquela casa que vivia só os, os, os patriarcas da família, né? Sim, professor, sim. A já cresceu, ficou adulto, casou, As netas, os netos, só que está todo mundo fora, né? fica só os, os velhos na casa. Né? Só os dois, professor. Sim. Então, inclusive, sim. eu já tive. Deixa eu ver eu se. Já... A questão do luto, há quanto tempo ela está de luto? O falecimento do esposo. Agora recente, professor, o esposo dela faleceu no final de semana. Ah final semana, bem recente mesmo, não tem... Bem por isso que eu queria muito ajudá-la, porque além de todos esses problemas, ela acabou de ficar viúva, né, então assim, tô muito, muito pesarosa, muito, com muitos sentimentos de amor e, uhum. e cuidado por ela, porque ela é especial para mim. E o... e o esposo, ele faleceu em função do quê? É, problemas relacionados com diabetes, coração, é, colesterol alto E vamos lá, E ele tem, e ela, né, ela tem Alzheimer Sim Então, sozinha, ela não pode ficar Com certeza, a gente sabe, sim O Alzheimer tá no início, tá avançado, como tá? Tá no início, professor, mas ele, ele ficou no início, mas ele, ele foi muito rápido, ele tá muito rápido para ela. Ela tem uns picos, né? Uma hora ela se lembra de tudo e rapidamente ela se esquece, é como se nada daquilo tivesse acontecido e ela fica meio perdida. Então vamos, vamos lá, vamos, vamos refazer alguma coisa aqui. Você disse que ela mora sozinha. Né? Sim. Então, quero crer, quero crer que ela não está morando sozinha. Não, professor, com certeza não. Agora, como moravam os dois, acho que ele cuidava dela, ela cuidava dele, estava tocando, né? Sim. Agora, com a Sim. partida dele, certamente os filhos ou vão levar para morar junto, uma casa de idoso e tal. Qual está sendo o procedimento da família? A família está se revezando para cuidar, para não tirar ela da casa, porque a gente já sabe, professor, que as pessoas que têm Alzheimer e os idosos, não é bom que eles fiquem migrando muito de lugar. Uhum. É bom que conserve eles no lugar deles, no ambiente que eles conhecem, né? no caso, a casa né, do idoso. É. E está no início, você falou, né, o Alzheimer. Está no início. Está no início, mas está indo muito rápido. Então, a família mora perto da casa dela? Sim, mora. E são muitos filhos. Então vai ter um trabalho grande aí esse revezamento, porque ela não pode ficar sozinha um minuto. Sim. É, é o trabalho. É a família agora entrando em ação. É... É, o problema... O problema maior, é, além, além do Alzheimer, são as próteses, né? Ela não pode cair de jeito nenhum. Ela tem prótese no joelho e no quadril. Nos dois. Nos uhum. dois joelhos e nos dois quadril. É um problema, assim, muito sério mesmo. Precisa, assim, de estar 24 horas com ela, amparando ela, olhando para ela não cair, né? Esse tipo de coisa. Ela anda bem ou anda com andador? Anda com bengala e anda dor. É a família que te procurou? É a família. A família te procurou. Então, dentro do, do nosso curso, né, dizendo para você e para o pessoal que está aqui também, nós temos é, alguns protocolos bem específicos em casos que sinaliza-se a contraindicação. Né? Então, ali tem. Você lembra dessa parte do curso? Das contradicações? Sim, professor. Eu estou levando bem a sério o curso, porque o senhor sabe que eu me apaixonei por, pelo curso, estou estudando bastante. Os cinco elementos, eu vi a aula umas cinco vezes, até dou dica que é importante a gente ficar participando das, das, das suas aulas, porque tem, uhum. muito, tem muito conteúdo e a gente. Comprando curto, a gente tem as aulas, a gente pode rever quantas vezes a gente quiser. Muito bacana isso daí. Isso. Então, eu estava nos cinco elementos igual a você. Eu não estava sabendo como. que Meu Deus do céu, o uhum. que, que é é isso daqui? No começo é uma loucura os cinco elementos. Depois vai clareando. Depois vai clareando. É, aí eu fui assistindo, assisti umas cinco vezes, consegui. Uhum. Aprendi já. Uhum. Só tá faltando eu gravar certinho. É os órgãos e as vísceras, mas eu já planejei como vou fazer isso. Uhum, é um processo de, de, de paixão mesmo. Você vai olhando, decorando, olhando tal, até que tudo encaixe. Sabe? Aí encaixa, fica é, Os cinco elementos é fantástico. No caso, a, a, a lady está falando dos cinco elementos, para quem não sabe é com cinco elementos da medicina tradicional chinesa que eu faço a harmonização energética do cliente e principalmente para trabalhar as dores emocionais, né? Depressão, ansiedade, pânico, fibromialgia, né? Fibromialgia que dizem que não há o que fazer, né? Ah, assim, né, professor. Respeito, respeito. Ah, sim. Não tenho mais de 20 anos, você sabe dessa história. Isso que me fez encantar pela reflexologia, porque eu mesma tirei a fibromialgia. É engraçado que você fala assim, não é uma cura, você não gosta que fala cura. Mas é o okay, que então? Porque eu não estou mais sentindo nada da fibromialgia. O que, que aconteceu, então? É assim, ó. Eu, eu, eu me coloco... Porque eu gosto de ficar na minha... É, com a minha, com o meu grau de segurança, tá? Com o meu grau de segurança, porque eu não sei se mais cedo ou mais tarde vai chegar alguém para cima de mim, né? E falar que eu não posso fazer isso. Então eu da minha boca isto não sai, mas da sua boca é diferente. Por quê? Então, porque será... segura essa, segura essa. Segura essa da minha boca, isto não sai. Por quê? Porque eu nunca tive isso. Eu nunca tive fibromialgia. Eu não sei com toda a exatidão o que é fibromialgia. Eu sei que você sofria muito. Quantos anos você viveu com fibromialgia, leite 20 anos. 20 anos. Essa 20 história anos. de 20 anos, eu ouço toda semana. De clientes que me procuram com esse quadro, 20, 25, 15, 7, 2, 3 meses, eu ouço sempre isso. E o resultado que você está colhendo para você é semelhante a todas as clientes que passam comigo. Ah, professor, o senhor pode falar que o senhor cura? Eu não falo. Mas você. É estratégia ter... sua. Estratégia. Mas você é estrategista. Ter... Estratégia, tá? é, mas você, estou apontando para você. E quem quiser pegar o para você também. Quem já passou por terapia comigo, já melhorou, ou alunas minhas que já passaram por essa transformação, se você quiser falar aos quatro ventos, é você que está dizendo. E você tem autoridade para falar isso. Ah, mas eu vou falar mesmo, porque Sim. eu não estou com problema mais, Sim. graças a Deus. Você... Olha que coisa maravilhosa. Se você quiser falar, você falando, lei e tal, eu estou curada da fibromialgia, ninguém vai... Ah, como assim? Se vem alguém, né? Você não pode falar isso. Assim. Como que não posso? Eu tenho um diagnóstico aqui, ó. Fibromialgia. Hoje eu não tenho mais isso. Se eu não tenho mais isso, eu estou curada. Então, você, é. você tem autoridade para falar isso. Professor? Eu não posso falar. Eu me, eu me sinto que eu não posso, que eu não devo falar isso. Sim. Sim. Então, é, é um né? Você pode, porque você oh. lá, pode bater a mão no peito assim e falar: eu estou curada. Eu estou curada. Então? Eu não me sinto, sabe, falar para as pessoas que eu curo a fibromialgia. Aí, não vão falar que eu sou curandeiro. Entro num outro... Ah, ambiente. é verdade. Tá, então... Eu também não sou curandeira, não. Mas, olha... A gente tem técnica, técnica, olho no olho do cliente, atenção, carinho, respeito. Né? E aí a transformação acontece. Sim. É, eu estou buscando muito conhecimento na parte das pessoas, porque eu sou uma pessoa muito... Eu sou muito ligada e observadora é, ao ser humano, gosto muito de pessoas. Né? É, eu tive chance de ser, trabalhar na enfermagem, mas eu não quis. Né? Achei melhor não. Mas essa parte me encantou bastante. Posso dizer uma coisa para você? Sim. Uma coisa que eu. É uma coisa que fica aperreando minha cabeça ainda. Com essa questão da fibromialgia, eu já tentei falar em vários grupos, principalmente no Facebook, e ajudar os grupos das pessoas que sofrem com fibromialgia. Isso no passado, uns três anos atrás aí, quando eu me dei conta que eu sabia fazer e estava levando alívio para as pessoas. Eu falei, eu vou, eu vou, eu preciso passar essa informação para frente. Sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Eu fui expulso dos grupos. Como assim? As pessoas não querem é, é, se curar isso, se tratar? Por quê? Por que será que isso aconteceu? Está enraizado na cabeça das pessoas que isto não tem... Quando Complicado, alguém, né? Quando chega alguém com um jeito novo de fazer, com método de fazer, dizendo que é possível melhorar muito, em até 100%, é mais um charlatão aí, querendo pegar nosso dinheiro. É triste né, professor? As pessoas precisavam. Dá Sim. um voto de confiança para os assim, outros seres, né? Aí é assim, ó. Uma coisa é eu falar. Outra coisa é você falar. É porque você é uma pessoa pública que está toda hora na mídia, né? Não é não por isso. Porque você é professor? Sim. Eu tive fibromialgia? Não. Você teve? Sim. Se você entra num grupo, fala para as pessoas, pessoal, eu tive fibromialgia por 20 anos. Você vai ser similar àqueles que estão lá. Você sempre fala, eu tive. Tive. Já conjuguei no passado. Eu tive. É, eu não vou falar que eu tenho, porque eu não tenho. Isso, olha, é estratégico. Coisa do passado. É estratégico porque eu sei melhorar a fibromialgia em até 100%. Eu sei. E você sabe que eu sei porque você melhorou 100%. E muitas outras também melhoraram. Só que eu ainda... Como eu não passei pela situação... Eu não posso entrar num grupo e falar que eu tinha e eu melhorei, mas você pode. Sim. O fibromialgico, tá? Depois a gente volta no assunto da sua cliente, tá? Eu não esqueci dela ainda não. E não vou esquecer. Uhum. Com certeza, professor. fibromialgico, normalmente o público feminino, né? Vou dizer a fibromialgica, que mais de 90% é público feminino, ela. Eu ia descrever você, né? Mas eu não vou fazer isso. Ela... Não tem problema, você pode falar. Eu, eu sei de mim as coisas que aconteceram comigo e por que a fibromialgia surgiu. Isso. E é, é que é difícil falar, sabe? Mas você passa por tanta situação, por tantas. por tantos desagrados na vida. Traumas, confusões, preocupações. É, não vou expor você, eu não lembro o seu caso. Se ele já falou alguma vez, eu não lembro o seu caso, eu não vou expor você. Mas pode ter, tá? Estou tô, tô, tô levantando a poeira de quem sofre com fibromialgia. É inúmeras coisas, professor, inúmeras situações. Né? É, só com relação a luto, eu tive pelo menos meu pai, minha mãe, minha avó uma tia que eu amava muito muitas muitas perdas isso e é, preocupação foram muitas com os meus filhos porque eu tenho três filhos meu e um que eu ajudo que eu ajudei a cuidar uhum. fora sobrinhos que eu sempre ajudei né fui babá de todo mundo então, a gente pega muito amor, se preocupa muito e quando acontece alguma, algum problema, alguma doença ou algum, alguns, alguns problemas que surgem com eles, a gente se preocupa muito. Então, eu, eu comecei a, a descobrir, agora que eu sei o que é a fibromialgia e eu já estou curada, já estou sem problema nenhum com a fibromialgia. Eu descobri que são vários problemas, várias dores emocionais, várias situações é que causam fibromialgia, né? Perdas, depressão, medos, né? É... Muitas coisas, né? São muitas coisas. Isso. Eu anotei aqui uma, uma, uma receitinha. Quando eu falo de receitas todo mundo fica Dê uma receita mágica para fibromialgia. Dê a receita do meu método. Eu não sei se você já ouviu eu falar pá daqui, para de lá. Sim. Já? Pá daqui, para de lá. Muito legal, igual o patati, né? É patati que ele chama? Pá de cá, pá de lá. Pá daqui, para de um, lá. Era um personagem né, da escolinha do professor Raimundo. É, ele mesmo. O Patropi, né? quem gosta... Ah, Patropi. Carinha, eu adoro a versão antiga, a nova também é legal, mas a antiga é original, né? Ah, a antiga e não é... tem como, né? Aí, é a tem, melhor. Tinha lá o Patropi. O Patropi... E detalhe, hein? Eu vou convidar vocês a assistirem a Escolinha e tal, quem for assistir, querer rever, tente olhar os personagens... Lógico, se divirta, dá risada Aquela palhaçada toda que é muito legal Mas tem que assistir com um olhar Terapêutico Como assim? Vou assistir a Escolinha com olhar terapêutico Com um olhar mais crítico Com um olhar inteligente Ah, não, só vou assistir para dar risada Tudo bem Mas quando você começa a ser terapeuta A Lady é terapeuta agora é Reflexo terapeuta então, ela tem um olhar terapêutico para as coisas que ela vê. Eu acredito que você não olha as coisas do mesmo jeito que você olhava antigamente. Não, professor. Mudou tanta coisa na minha cabeça, no meu modo de pensar, que é uma nova pessoa, né? É uma pessoa antes, uma pessoa depois. Isso. E lá o Patropi, o personagem né, que aquele ator fazia, né? Nem, não lembro o seu nome dele, mas enfim, é o Patropi. É aquele cara que ele... O personagem dele, ele ensina que a gente precisa aprender a conversar. Tem que ter conversa. Tem que ter para daqui, para de lá. Então ele forçava uma situação com o professor Raimundo lá, para ter conversa. E, e inteligentemente, não tinha conversa. Já que não tem conversa, ele vazava da aula ou seja é a inteligência do personagem e era engraçado aí eu vou eu vou hoje à tarde à noitinha se der um tempo eu vou assistir pega lá no, nos canais aqui vou assistir para relembrar o quanto inteligente e engraçado é esse personagem às vezes a pessoa dá risada mas não sabe então ele forçava a conversa ou seja então para você meu aluno minha aluna que quer melhorar alguém com fibromialgia e com outras dores também, você precisa aprender a ter para daqui, para de lá. Eu achei legal essas... Essa, essas vezes que eu estou assistindo as suas aulas, as suas lives, e você faz a pergunta com um jogo de palavras. É isso ou é aquilo? Isso. foi aquilo ou aquilo outro Isso. eu achei muito bacana muito inteligente porque a pessoa sem perceber ela vai respondendo e ela vai contando os problemas eu tô forçando, muito bacana eu estou forçando para daqui para de lá às vezes mesmo se ela não me responde verbalmente mas ela está respondendo na mente dela e por que eu trouxe o para daqui para de lá não é por acaso hoje para você Sim. Que você se classifica curado da fibromialgia. Sim. Então, o que, que você vai fazer estratégico? Você quer ajudar as pessoas? Quero muito, professor. Quantas mulheres você pode imaginar que existam no nosso país com fibromialgia? Ai, inúmeras. Não consigo imaginar o um número deixado. Você, você dormiu bem essa noite? Ah, claro que eu dormia. Por que que não? Ó, oh, minhas nois... mãozinhas, ó. Oh. As noites anteriores, antes de me conhecer, você dormia bem? Não, professor. Não. Eu tinha uma insônia terrível. Uma insônia que dava três horas da manhã, eu estava acordada. Dava uma hora da manhã, eu, tava... eu não tinha dormido ainda. Seis horas da manhã, eu já estava acordada novamente. Um peso imenso, um peso imenso aqui. É. O que eu estou fazendo com você? Para daqui, para de lá? Estou percebendo. Você está arrancando coisa aí. Está vendo? E eu estou forçando você a falar alguma coisa? Não. A gente tá vai... Eu estou à vontade. Então, esse papo, pessoal, para vocês que são nossos alunos ou para quem vai se inscrever no curso, lembrando que tem algumas vagas abertas ainda. O link está na bio aqui no Instagram. Lembrando que eu estou falando isso hoje, dia 18 de novembro, né? Que vai ficar gravado daqui, vai que uma semana, daqui uma semana alguém está assistindo, ah, eu quero me inscrever, aí já foi. Para hoje, dia 18 de novembro, eu garanto vaga para quem quiser entrar. O link está na bio. Ah, e qual é o valor? Clica lá na bio, tá tudo lá, tá tudo lá explicadinho, formas de pagamento. Vamos voltar aqui para aula, para daqui para de lá. Então é, se você quer muito ajudar as pessoas faça o para daqui para de lá nos grupos de fibromialgia você sabe como que faz daqui para de lá entra nos grupos e comenta pergunta conta né a minha sugestão você participa de algum grupo de fibromialgia no Sim, eu estava tá, eu tava escrita num, num grupo, mas faz 300 tro, anos que eu não entro, Sim. porque eu não faço mais parte, né, desse pessoal com fibromialgia. Ah, então, né? Se não faz mais parte, me livrei. Não preciso mais do grupo. Não, professor, jamais, jamais. Então, agora Também. Agora, para daqui para de lá para você. Agora S... o grupo precisa é. de mim. De você. Só Sim, que a ajuda que você vai dar no grupo tem que ser uma ajuda estratégica. Por quê? Agora, eu vou falar bem assim, bem aula, tá? Bem aula. Eu não falo isso para o fibromiálgico. Tá bom? Mas enquanto que a gente está numa aula aqui os fibromiálgicos não estão escutando. Tá? Senão eles ficam bravos comigo e vão querer me xingar fibromiálgico, é muito milindroso. Parece uma cristalheira. Encostou, quebra. É verdade. Às vezes, quando eu falo isso, a audiência cai. Se tem fibromiálgico aqui, ou ele começa a me xingar do lado de lá, ou ele simplesmente sai da ele... É, são, são pessoas que... Gostam de detalhes, coisas muito detalhistas, né? Então, é, quem é fibromiógico e está aqui, quer aprender, fique aqui. Ó, cai, começou a cair audiência. Não acredito, professor. Vai perder, né? Não, verdade. Começa a cair volta, cai volta. Eu estou olhando aqui, ó, tem 49. Quando eu falei, tinha mais de 50. Baixou para 40 e tanto, agora está voltando. Então, então talvez eu. Segura um pouquinho. Como o fibromiótico ele é muito melindroso, então você era muito melindrosa, hoje você não é mais. Hoje você passou pela transformação.